Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje estamos aqui para um vídeo um pouco diferente. É, recebemos uma dúvida há uns dias atrás de uma pessoa que foi manusear um pranchão desse, foi cortar e aconteceu do pranchão rachar, né? E quase que ele perdeu o pranchão. Então ele me questionou como que era o procedimento para evitar isso. Então hoje. Aproveitando a situação que chegou do fornecedor para a gente aqui e a gente vai guardar esse pranchão, já vai aparar, aí vamos demonstrar o que a gente faz aqui para evitar esse tipo de problema. Como vocês podem ver, é um pranchão de 5 metros de comprimento e a gente precisa tirar dele 3 metros, vai ser um, um tampo de mesa, então ele vai ser cortado. O que a gente faz para prevenir de rachar no momento do corte? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a marcenaria que usa. É coisa muito simples. Dá para fazer tranquilo aí na marcenaria. Quem for usar esse tipo de, de pranchão pode fazer que, é um, que dá uma segurança de trabalho. Ok, pessoal? Então eu vou colocar ele no chão aqui e a gente já vai mostrar aí para vocês. Bom, a gente já, já colocou o pranchão aqui no chão, né, na posição de corte. É, aqui agora tem o... Tem uma dica bastante importante aqui. A gente colocou o pranchão, vocês podem ver aqui, a gente colocou em cima de sarrafos como esse aqui. Um sarrafo aqui, outro sarrafo lá na ponta. A marcação dos 3 metros, ela está aqui. Certo? Na verdade não são 3 metros. É um, eu preciso de um tampo de 3 metros. Então eu vou cortar esse tampo com 3 metros e 10, para eu poder esquadrejar a outra ponta depois... E fazer um acabamento bacana no tampo Para não, não ter problema depois A outra dica é a respeito desses sarrafos aqui Como é uma prancha pesada E a gente não consegue manusear, segurar essas coisas A gente tem que trabalhar com um certo tipo de cuidado Para a gente não dar tranco na ferramenta de corte E também não perder o restante da prancha Não ter trinca aqui, certo pessoal? Então o que a gente faz? Eu vou instalar esse sarrafo aqui de baixo, só que eu vou instalar ele virado. Na verdade são dois sarrafos, eu vou instalar o outro sarrafo. E o que a gente faz? A gente vai utilizar cunhas, mas a gente vai só colocar ela aqui sem forçar o tampo para cima. A gente só coloca ela aqui, só encostado. Isso para quando a gente cortar a prancha só apoiar. E não torcer, não vinha trincar. A gente faz isso dos dois lados. Do outro lado aqui tem um outro sarrafo. Aí eu coloco a cunha aqui, só encostada. Bom, então a gente confere a medida, né? Então como eu mencionei, a gente vai cortar nos 3,10 metros. A gente tem uma margem para dar acabamento na mesa depois. A gente tem um esquadro aqui que serve basicamente só para uma noção né, de corte, porque para achar um desses não. É, é meio difícil ficar 100% esquadrejado, mas a gente usa aqui só para ter noção do corte. A gente faz a marcação. Pronto. Próximo passo agora, a gente vai. Colocar a guia e executar o corte. Pessoal, a dica importante, que agora, antes do corte, a gente vai, vai mostrar o seguinte. Como fazer para quando, quando a gente estiver fazendo essa para aqui, a prancha não abrir. Entendeu? Porque se for uma prancha mais de miolo da tora, né, isso pode acontecer. Então, qual que é a dica? A dica, se você já for utilizar o pranchão de imediato, Vamos supor que você vai cortar e já vai usar no mesmo dia. Aí, utiliza um sargento para colocar aqui de segurança para a peça não abrir. Vai colocar o sargento nessa posição. Eu não vou instalar o sargento, porque a gente não vai, não vai trabalhar com essa peça hoje. E é, eu vou utilizar outro método que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar na peça fixo, porque eu vou trabalhar nela daqui, daqui a alguns dias então a, a dica é a seguinte, se você vai utilizar no momento você já coloca o sargento e faz o corte ok? se você tiver alguma preocupação da parte vai ficar de lá, abrir também, que não é o nosso caso você utiliza dois sargentos, um de cada lado é, como a gente não vai utilizar prancha hoje, a gente vai utilizar outro método que funciona também pessoal, a outra dica é muito simples tem aqui um sarrafo né, de maçaranduba, um paraju, como muitos aí conhecem, cada região conhece como um nome, essa é outra dica importante. Se você não vai utilizar o pranchão de imediato, coloca simplesmente um sarrafo com pregos né, no tampo aqui, que já vai garantir que o seu tampo não vai abrir. Então como a gente vai utilizar depois, eu vou utilizar esse método aqui. Vou colocar aqui o sarrafo com pregos e depois eu vou utilizar o tampo, daqui uns dias ele vai ficar preso aqui até o dia que eu for trabalhar nele. É... Como vocês sabem, a gente faz o chapeamento dessas mesas. Antes da gente retirar esse sarrafo, a gente já faz o rebaixo aqui e faz o chapeamento dela. A gente instala a chapa logo aqui do lado. Certinho? Aí depois a gente retira o sarrafo e só é uma segurança para você não perder o pranchão. Ok? Coisa muito simples, a gente bate pregos, depois uma massinha a gente. A própria massinha a gente tampa os furos dos pregos e tá resolvido. É muito simples, a gente deixa o lugar aqui para a gente bater o, pra, o, o sarrafo e soltar ele depois bom, então aqui agora a gente vai mesmo sendo um um simples corte eu gosto de fazer com essa guia aqui porque facilita no acabamento depois ficando bem certinho a gente vai prender aqui com os sargentos Bom pessoal, então a prancha devidamente calçada, a guia instalada, vamos para o mais importante que é o corte. Bom pessoal, então corte feito, sem nenhuma surpresa, corte limpo, a prancha daqui estava calçada, né é, ela não, não se moveu, foi como cortar em uma mesa de corte. Então é uma técnica que é bom usar para evitar acidentes, evitar de, de a prancha prender o disco de corte. Evitar sustos e evitar prejuízo, né? Lascar uma prancha dessa aqui o prejuízo é muito grande nos dias de hoje. Certinho, pessoal? Então, mais uma dica aí do canal. Né? Quem puder nos ajudar, deixar o like aí. né? Se puder se inscrever, ativar o sininho. Qualquer dúvida relacionada ao nosso trabalho, relacionada a essas pranchas, a esse tipo de trabalho aqui, pode deixar aí no comentário, aí, sugestões a gente vai responder todo mundo e as sugestões que a gente for tendo, como o caso dessa aqui, a gente vai gravando para mostrar para vocês aí como é a nossa maneira de fazer um forte abraço a todos